A gente está tendo mais medo de quando chega a primavera do que quando passa o inverno, do que quando chega o inverno, geralmente era o contrário, a gente tinha medo do inverno, porque no inverno se tu não trata e não alimenta as abelhas elas morrem bastante diminui esse enxame, né? Tu perde muito enxame no inverno. No inverno você não alimenta eles e não aquece eles, né? Então nós já temos já estamos perdendo esse medo do inverno e começando a ter medo da primavera, porque na primavera que começa a mortandade começou de, uns, de um certo tempo para cá. Já há alguns anos vem sendo registrada no estado do Rio Grande do Sul uma imensa mortandade de abelhas. Isso não é fato isolado e vem tendo graves recorrências em áreas em que as lavouras de soja estão literalmente tomando conta. Estamos em Mata, região central do estado, onde em outubro de 2018 aconteceu um desses episódios. Sim, aconteceu que o pessoal relatou, né, que viu um barulho de um avião, até pelas entrevistas de um avião que passou no dia 12 de outubro, na parte da tarde, que fez a rota, essa rota da mata aqui, onde foi, uh, provavelmente, que foi afetada todas as comércias, né, que foi começado a achar essas abelhas mortas no dia 15, no dia 15, é onde o Maio e o Conselmo começaram a avistar as caixas mortas e entraram em contato com a inspetoria veterinária local. E Eu imaginei até sair ali na rua, na rua olhei, quando o avião cruzou na, naquela posição mais ou menos. O senhor viu? Então? Sim, foi à foi tarde, logo né, depois do meio-dia que o dito passou. Né? Eu até imaginei, digo, é, os caras da FEPAM que andam aí fiscalizando, do IBAMA, né, aqueles, por causa do desmatamento. Não mais. polícia ambiental que veio na mata, onde foi visitado os quatro pontos, início, aonde pode ser considerado que começou o veneno, parou, e os duas laterais, onde foram constatados 8 km e pouco de extensão por 18 km de, de comprimento, onde isso registrou uma mortandade de, aproximadamente de 420 comé. 420 colmeias a gente faz uma conta, vezes 60 mil abelhas que tem em uma caixa, né, a gente acha mais de 25 mil abelhas mortas. 25 milhões. Milhões, é, né, 25 milhões de abelhas mortas aonde é um dano ambiental. né? A gente está preocupado também com a perca dos enxames, que é um tempo que nós vamos levar para é, reestruturar essa nossa apicultura, que foi perdida. A perca do mel também, da produção de mel, que era o nosso ganho daquelas da produção de primavera. Que perdemos toda aquela produção de primavera ali. A gente está preocupada porque a população foi atingida. Se foi via aérea ou foi via trator, Atingiu? Alguma forma atingiu? Sim, a gente tem conhecimento. em várias reuniões foi feito junto com os apicultores, né? Onde a gente tomou conhecimento do que que estava acontecendo. O senhor pode descrever o que, que aconteceu? Se lembra como é que foi? É a primeira a primeira notícia que eu soube foi através de um produtor, né? Uhum. Que houve talvez, né? Uma aplicação de algum tipo de herbicida, de fusicida, né? que veio trazer a mortandade dessas abelhas, né? A gente não sabia da onde que veio, o que que era, qual é o produto que estava sendo aplicado. Nos primeiros instantes, a gente não sabia da onde que veio e nem que produto era, né? Hoje já se sabe mais ou menos que produto que foi aplicado, né? Pelos exames que foram feitos. Nós acompanhamos. No momento que começou a mortalidade, o, o pessoal entrou em contato e constatamos a existência mesmo de uma mortalidade acima do que é normal até, tá? algo assim atípico. E nós uh, uh, coletamos o material e encaminhamos ao laboratório para identificar a origem do problema, né que é essa é a função. Uhum. E tu viste as colmeias? Tu viu, tu, tu teve, esteve lá, tu esteve presencialmente, olhou, sim Sim, que... uh, verificamos. Uh, naquele momento havia, nessa, nessa propriedade, havia... A, a, a 60 caixas e pela nosso a nossa contagem inicial assim 45 já já, já não tinha mais abelha viva né as outras andavam uh, apresentavam assim as abelhas apresentavam uma de sintomatologia que não que, que, que diferenciava da normalidade assim mas e 60 caixas 45 já não tinha mais abelha a gente encontrava abelha morta no alvado abelha morta no chão, né, e a abelha chegando desorientada. E dentro da caixa tinha muita abelha morta também. O veneno de tão agressivo que ele foi, a abelha morreu na entrada da colmeia e contaminou alguma abelha que veio retirar ela para fora. Então assim, ela entrou na colmeia lá embaixo, a que veio retirar ela foi morrendo, foi morrendo. E ela, como a caixa é extremamente higiênica, ela vai fazendo a manutenção. Então ela entrou, morreu, as outras foram retirar, foram morrendo, foram morrendo. É, essa abelha aqui foi uma das atingidas com veneno, né? ela morreu totalmente, tá aqui, dá pra ver, ó, não foi não foi mexido, tá aqui onde tinha o mel foi. Não temos como que arrancar o cachimbo, Onde ficou aí, apodreceu, as outras buscarem. Daí tá o ninho, ó, tudo, onde elas morreram. Acabou terminando em enxame terminando tudo. Não sei se aproveitei uma caixa, porque agora a traça também invadiu. Ela tava, de melo, tava com meia oda, foi, sumindo. foi sumiu, a traça invade, olha, isso eu aqui é o prejuízo nosso que não foi mexido nos favos, ela já comeu a madeira, já comeu isso aqui, tudo é perdido e tá se proliferando, aí, aí a traça invade e prolifera ligeiro, olha aí. Uhum. E outras várias caixinhas aí eu já tirei para não, não haver o prejuízo da caixa, porque não tinha mais volta, né? o enxame tinha morrido. Sim. E aqui é onde fica o belgão? As amostras coletadas foram enviadas para o Lanagro, Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também foram enviadas para o LARP, Laboratório de Resíduos de Pesticidas, da Universidade Federal de Santa Maria. Os laudos já foram entregues às autoridades responsáveis. Todos os análises que, que nós tivemos acesso, foi muitos análises que a gente está Comprovado que a Secretaria da Agricultura, através da Inspetoria Veterinária, buscou eh, também a, a, a, o pessoal do ambiente, da, da, da Polícia Ambiental, que, que pegou os, as, as amostras. Né? Todos os análises, todos os que me passaram, que eu pude ver e me informar, todos deu fipronil. Todos. O laboratório ele vai identificar eh, resíduos de agente químico. Né? Mas o que coincidiu nesses nesses no material de todas essas essas propriedades ali, essa, essas apiculturas ali, foi o fipronil. O fipronil está presente em todas elas. Pois é, o princípio ativo, que é um então, dos você... piores que tem de inseticida. É, que Isso aí até é proibido, desde 2005 é proibido o uso disso aí. São aplicados uh, na lavoura, né tanto né, na lavoura da, da soja, tem, tem, tem indicação não tem indicação né para aplicar da forma como a gente suspeita que tenha sido aplicado mas para causar esse dano é, foi utilizada de forma irregular uhum. o produto e o e os, e os fungicidas eu acredito assim que em determinados momentos da, da da do cultivo eles aplicam fungicida né e e a abelha acaba trazendo esse produto para dentro da, da colmeia e esse produto fica ali como resíduo. Talvez não tenha assim um, um fator de mortalidade como tem, por exemplo, o fipronil, né? que, foi, que foi o que apareceu em todos esses laudos. De uns sete anos para cá, já vem mudando muito a apicultura, a apicultura. Né? porque começou muita lavoura de soja e a Bem no tempo da, da produção de, de mel é o tempo que eles começam a botar veneno, inseticida e, e várias outras coisas e vai muito veneno nesse soja. Que época do ano é isso? É, outubro que começa a plantação, mas dali uns 30 dias por aí, tem gente que planta mais cedo ou mais tarde, já começam a aplicar um veneno um lado ou outro. Eu me sinto, como é que eu vou te dizer assim, Humilhado, porque onde é que não tem lavoura de soja na volta, hein, que tu possa botar uma caixa de abelha? Aí como é que vou eu lá atender as minhas colmeias? como é que eu vou produzir o mel, se eu vou estar vivendo em função das lavouras? Né? Não existe. Hoje em dia os caras estão plantando soja o, o, até debaixo da cerca, na beira das faixas, como vocês têm visto aí. Vai eu plantar lá uma lavoura de milho na beira do asfalto lá, vê se o Dyer não vai lá saber quem é que plantou aquela lavoura de milho. Eu já vi isso em, em 80, tempo que a soja naquela época deslanchou e ali existia esses esses agrotóxicos, tudo é, à base de, de, de pó, pulverizavam né? e o vento carregava a distância. Tempo do DDT veio ocorrer isso agora de poucos anos para cá, assim como a Fortemente começou esse, essa mortalidade de, de abelhas, né? Sem dúvida nenhuma, o vilão é é a, a lavoura de soja, né? É, tinha o bioma, né, o, o bioma pampa ali, ele está sendo substituído tudo isso pela soja. Pelo cultivo da soja, e junto com a, com a soja está tá aparecendo esses problemas. A gente está vendo esse problema, o problema que a gente consegue ver porque é, tem produtores que vivem da apicultura e eles, eles têm a, é, controlado, eles têm o um número de caixa, mas a gente não sabe também a extensão não só na apicultura comercial. Também na, na, nas abelhas, as outras abelhas que existem no nosso estado, que são várias outras espécies, que a gente não sabe qual é o dano que está causando. É esse, é esse tipo de, de, de, de, de biodiversidade. Antes, a gente ia, fazia manejo nas caixas, tudo. Ia lá, só coletava as, a, o mel mesmo. Ia lá, tirava o mel sempre, mas agora caiu a mais de 50% a produção. Isso daí, todo mundo afirma que caiu, não tem o que dizer que não, uhum. não, for, não é de veneno, porque é bem no tempo que é passado o veneno, tu passa em tudo que é lugar, é um, uma carniça no meio, dessas, no meio das estradas, no meio de lavoura, que tu fica ali respirando, é possível que um inseto não vai prejudicar, né? que eles são bem mais sensíveis com o ser humano. Hoje o ser humano não está tendo essa noção ainda, mas um dia vai ter a partir do momento que essas abelhas estão sendo exterminadas ou mortas, eu não sei o que está acontecendo com elas, a gente desconfia. Coincidentemente, na época do uso desses produtos no campo, né, essas abelhas também elas não polinizam, elas não dão só mel. Elas polinizam a própria soja, elas polinizam o milho, elas polinizam as frutas. Elas... E se isso acontecer, como é que nós vamos ficar? O Rio Grande do Sul é um, é um, é um estado uh, basicamente agrícola. Tem alguns pontos uh, industriais, mas é basicamente agrícola, principalmente metade sul. Né? E se nós não tivermos o alimento? Até hoje, no dia de hoje, não voltou ao normal as coméias e, e, e a florada. Né? A polinização das abelhas nessa área não do... voltou totalmente ao normal. Está começando a se regenerar aos poucos onde, na semana passada, um apicultor me disse que comprou cinco caixas, laminou elas novas, largou para pegar enxame, todos os enxame pegava, todos os anos ele pegava cinco, de cinco a dez enxame nessas áreas, e agora não pegou enxame nenhum até agora. É uma preocupação porque as abelhas estão sumindo em todo o planeta. E essa mudança, esse avanço tecnológico, da lavoura e, e, e outros, até, até, por exemplo, pomares e coisa parecida, outro é modificação de, de, de, de plantas que é transgênico e, e coisa parecida assim, tudo afeta a abelha. Né? Isso me preocupa muito. Aviões agrícolas né, pulverizando em dia de vento as lavouras. Mas muito longe isso. Não vai só, pelo contrário, não vai fazer funcionar ali na lavoura, porque não vai cair ali. Ele vai cair longe, ou nos rios, ou na outra lavoura, ou no outro local. Né? E aonde tem que cair, não cai. E principalmente em cima das cidades, estão dizendo em cima de cidades, em cima de creches, eu não tenho noção. Eu lembro que o pessoal de vacaria ligavam para cá e naquela época eles alugavam as nossas colmeias faziam proposta de alugar, naquela época eu lembro até que pagavam de 40 a 60 reais por colmeia para deixar 30 dias nos pomar de maçã era uma safra levar mil colmeias lá ah, hoje não, hoje se as minhas abelhas vão lá, elas vão morrer entendeu? então eles precisam da polinização das abelhas, de todos os é insetos mas estão provocando a mortandade desses insetos o fiel dessa balança está indo muito para um lado, que está dando muito dinheiro para alguns, mas eles mesmos estão sendo prejudicados. Eles não estão sabendo que eles mesmos estão sendo prejudicados, porque daqui a pouco não vai ter mais soja. Sim. Será que não foi um evento natural? Isso não é normal com as abelhas acontecer isso coletivamente, de repente? Não, jamais. Milhões? Jamais vai acontecer isso. Porque... Foi nesse dia, aí, nesse dia que foi constatado o avião e teve uma pulverização via trator também, isso via trator é normal né? no soja e, e na dessecagem das lavouras também, antes de vir a plantação de soja e não, não se constata nenhuma região de morrer tantas colmeias assim numa só. Vez, né? Um só dia. Um só dia, assim, né? Poucos dias, atingido. atingido todo esse número de colmeias em, em diversas localidades. porque vocês viram, são 18 quilômetros de extensão. 18 km de extensão, e morrer todas as abelhas. Não, pessoa. só? Cogitou-se também que nós usávamos caixa com madeira contaminada. Como que vai morrer abelhas com abelha contaminada se nós temos caixas dessas, caixas que morreram há 10 anos usando a mesma caixa? Sai um chama, entra outro, tudo limpa daqui, jeito dali, consegue usar as mesmas caixas. Não tem como acontecer isso. As pessoas falaram uh, que poderia ser doença da abelha. A doença da abelha é morrer todas as abelhas. Todas as abelhas. Isso não existe aqui. Né? E no laudo não constatou nada de doença nas abelhas, né? No laudo das abelhas foi constatado veneno. Eu lamento, sabe? Eu lamento porque é, a, a apicultura e, e a lavoura, nós somos, nós somos produtores rurais, né? somos produtores de alimento. E eu, eu lamento que acontece no dia de hoje, essa desinformação no homem do campo, é, para acontecer um ato desse. Né? É uma questão de todos nós nos preocupar com isso. Não é só o, o apicultor, o produtor de soja, o produtor de uva, o produtor né, de arroz, todos nós temos que saber. E principalmente um especialista que é formado para isso, que é o engenheiro agrônomo. Eu acho que essa pessoa não está sendo bem utilizada no campo. As pessoas não estão dando o devido valor para o que é época certa, carência, o tempo, o que, que tem em volta, como é que, que tipo de plantação eu posso fazer ali. Eu posso botar soja junto com uva? Né? De que forma nós temos que equalizar essas equações para que todo mundo saia beneficiado? Né? Então, Isso eu acho que está faltando. E a abelha é só um veículo. Mas Daqui a pouco vai ser a abelha, daqui a pouco é a formiga, daqui a pouco é a lagarta, daqui a pouco é o passarinho, daqui a pouco e nós. É, e não é só nós que temos nesse como é que se diz nesse embate. É os criador de, os plantador de, de uva, os que plantam a oliva, os pesqueiro, a laranjeira. mãe dos Portos não vai ter fruta para comer. Pode começar hoje? Eu faço um apelo. Nós temos que ter essa grandeza para que de nós formar uma integração e nós conseguir dar a volta por cima desses problemas que estão acontecendo. Porque não são fáceis, porque a assumindo, nós somos os próximos. Obrigado,